Do César, não. E ele nem te conhece. Falou <risos> <risos> <risos> <risos> folhinha aí, <risos> <e> cagada. 3, 2, 1. A folhinha é pra limpar as cagadas que você faz. Eu fiz uma cagada, começou a rimar, é o CH, então não vou fazer mais. Então, <risos> mano, essa é rima é esperta. Você é uma cagada ah, por completo. É. A do César foi muito mal feita! Eu sei que você tirou essa daí da cardeneta! Eu sei que tu gastou papel e caneta! Hoje eu acabo contigo! Essa vai ser sua última letra! Essa aqui é a batida! E você? Quando que vai começar a escrever e fazer a sua primeira letra da vida? Eu vou lançar um Johnny convido e vou te convidar também, mas vai ser o quinto dos infernos. <risos> Ei, por isso você passa mal. Eu te espanto, não importa qual seja o instrumental. Por isso agora, deixa eu te falar! Vou escrever minha letra, vou anotar o nome do Death Note do Johnny e vai tá lá! Ah, bora é de graça, meu mano! Esse que é o fim, Death Note escreveu meu nome, quando a morte vem, vixe! Correu de mim! <risos> ah, meu mano, aqui eu sou uma palhinha! Tipo DS, mas hoje conheceu o dono da carrocinha. Ah, é dono da carrocinha, Aí cê se fudeu! A morte saiu correndo! Eu cheguei mais feio que eu! É impossível! <risos> que demorou o trabalho da morte parece que o Johnny roubou. Roubei mesmo porque o bagulho é assim mostrei para ela a minha morte e o nome dos MC aí ela falou caralho já matou mais de um milhão quero não matar ninguém vou te passar meu cinturão ah!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 Tirar, mas não me colocar na bala! Oh, oh, oh, oh. Wow. Difícil colocar no caixão, nesse caminho! Pelo que eu tô vendo, 1,60m! Acho que vai caber direitinho! 3, 2, 1, RIMA! Falou demais! Sinceramente, tô na pai paz! Eu vim aqui fazer freestyle!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 Porque aqui na rima você já não é eficaz, óbvio que é mais De camarada, porque rima comigo é treta Já que você falou até do tempo Eu transformo em areia e boto na ampulheça E ele vai cair uma hora, também vai acabar Enquanto o juiz não apita, o jogo não para eu não paro de jogar, tá ligado? Mesmo que foi do primeiro round É assunto que tá dentro do momento Tô fazendo o que eu quero com meu talento Se você não faz, é percar de é tempo É jogo de futebol, né? Não ser mongol Por isso você aqui é um capacho Vai vendo que agora, meu mano O seu nível aqui é cabisbaixo meu mano, eu sei que eu sou bom, é certeza, truta, eu não me acho Falou, futebol é Libertadores, eu tô agressivo, da canela pra baixo Então fica tranquilo que eu jogo descalço, meu jogo é árduo, pra mim cê é fraco Cê tá ligado, pai, eu sou Pico Rivaldo, que você mesmo não era o jogador Só que agora cê sente o baque, se cê vem pra agressão, eu com a mão pra trás de agrido Igual a Masaki Rima se abusa, cê tá com a mão pra trás porque vacilão perdeu o dedo na Yakuza. Oh. Aqui, camarada, eu mesmo sou o Rivaldo, sem precisar de Ronaldo com assistência, jogando muito sendo desvalorizado. Oh. Mas tá moscando, tem seu espaço que é conquistado. Mano, fala sobre o Rivaldo, ele é jogador monstro, ele não é frustrado. É igual você que tá achando que é pá, cê merece o ouro, vai morrer com bronze. Tem um dedos igual você, rima pra responder, pode mandar mais 11. Oh. Oh. Eu não sei não, porque eu sou verdadeiro! Você que precisa de 22, chama o dobro dos seus parceiro. Você falou do bronze, eu não sou sub-11 na questão. Não, eu não fico com bronze, eu vim do ferro velho, então dou um salve pro Latão. Dá oh! um então, salve pro Latão, eu vou mandar o um salve aí pro bigão. Porque mano, eu tava achando que eu não tava rimando nada, mas eu vi que fui moscão. Porque agora tem uma prova, pega essa reação. Se eu tô ganhando do vice, eu me coloco como tal campeão. Oh!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 Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta Você me ganha com o verso que é meu Aí que eu me pergunto, meu parceiro, como eu perco pra essa anta? Puta que pariu, como perdeu? Mas Uou! você perdeu, mano Você falou um monte de coisa, mas ah. você tá pangando Porque eu deixei eu te dizer, vai se fuder Você não perdeu pra mim, como eu copiei se eu for, Você perdeu pra você, mas Uou! você perdeu, mano, a sua visão Que você foi amassado, virou no meu bolso Você fica pegado, troca o flow Mas eu faço uma rima melhor, eu te deixo dobrado Uma Uou! rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano A conjugação e o tempo tá zoando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 E terceiros e acabou a palhaçada Cê citou seu filho, eu respondi com trocadilho. O um menino é bonito, nasceu igualzinha a cunhada. O primeiro filho, porra! Graças a Deus que nós seu bonitão. Demorei para caralho para caçar a cunhada, mas você viu, caralho, minha mulher é um avião. <risos> mas você sabe que minha arre não é braba.